Clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá. Boa noite, professor. Estou cursando pedagogia, meu TCC, sobre alfabetização e letramento. Como delimitar um tema legal? Bom, o tema, Josefa, você já tem. Agora a gente precisa delimitar. Como que a gente vai delimitar? A gente vai delimitar escolhendo um problema. Esse problema vai ser o fio condutor do nosso trabalho. Então, alfabetização e letramento. Tá. O que sobre alfabetização e letramento? Qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Aliás, eu vou colocar uma coisa adicional aqui. Uh, o Ministério da Educação atual, ele trabalha com o conceito de literacia. Será que a tradução de literacia do Ministério da Educação é a mesma tradução de literacia dos outros países? Né? Existe uma discussão muito grande sobre isso. Então, só isso já daria um TCC. Tá, uh, quando você fala sobre alfabetização e letramento, por exemplo, a gente pode pegar o ensino fundamental 1 e dentro do ensino fundamental 1 a gente pode trazer uma discussão: é, tema, problema, objetivo dentro da questão da alfabetização e do letramento no ensino fundamental 1. A gente pode falar de alfabetização e letramento na EJA, a gente pode falar sobre analfabetismo funcional. Então, o tema alfabetização e letramento, realmente, ele é bem amplo, tá? Hoje em dia se fala, inclusive, sobre alfabetização e letramento científico, que é a área que eu estou começando a estudar agora, né? A área que eu estou investigando agora. Um, eu tenho um artigo publicado falando sobre alfabetização e letramento cartográfico, tá? Eu entendo que a alfabetização e letramento a qual você se refere é na área da língua portuguesa, é na área da leitura e da escrita. A gente fala sobre alfabetização e letramento matemático, alfabetização e letramento científico, né, que eu já, já citei. Então, o leque é amplo, e aí o ideal é que você delimite e escolha um problema dentro desse tema, para que você possa poder investigar. E é esse tema que vai ser, esse problema que vai ser o fio condutor do seu trabalho. Não se esqueça de fazer um projeto, não saia escrevendo, não saia já construindo o seu TCC sem ter o projeto, porque o projeto é o fio condutor do seu trabalho. Tá? Então, pode colocar aí nos comentários, né, dentro do tema de alfabetização e letramento, o quê? Vamos fazer o primeiro exercício, que é o da delimitação. Então, a alfabetização e letramento. Pensa no problema. Escreve aí nos comentários qual é o problema. Escreve aí nos comentários o que, que você pensou em pesquisar a respeito de alfabetização e letramento. E aí, a partir dos comentários, a gente vai trocando ideia, a gente vai se ajudando, e se você precisar de orientação, tccagoravai.com.br, barra, aprovado, vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho.